O estado da arte de hoje caminha pelos olhares do cinema independente E é justamente por isso que fazemos um balanço Da décima edição do Festival Olhar de Cinema Que rolou entre os dias 6 e 14 de outubro de forma totalmente online E não se preocupe se você perdeu o evento e não pôde acompanhar todas as atrações do Olhar de Cinema, fica com a gente, porque nós vamos ficar por dentro de um dos principais festivais do Brasil e da América Latina que traz a cena do cinema independente produzida em todo o mundo. Bem, antes de mais nada, o Festival Olhar de Cinema nasceu em 2012, com a proposta de divulgar filmes inovadores na sua estética, Trazendo temáticas das mais diversas, tudo isso temperado com muita experimentação e potencial de contato com o público. E é por esse motivo que teremos a companhia do Antônio Gonçalves Júnior, fundador e diretor artístico do Festival Olhar de Cinema. Ele nos conta como foram os primeiros passos e dá mais detalhes de como ocorreu a décima edição do evento. A gente começou! O primeiro edição foi em 2012, né? mas a gente começou a preparar e pensar no festival bem antes, em 2010 até, que foi o um momento que em Curitiba os festivais de cinema todos meio que acabaram nessa época. Tinha o Festival de Cinema e Vídeo Curitiba, tinha o Festival de Cinema do Paraná, tinha o Puts, que era o Festival Universitário, e todos meio que acabaram. E aí a gente, antes de ser organizadora de festival, a gente era uma produtora de cinema, a Grafa Audiovisual, e, essa... e a gente rodava o mundo, o Brasil e mundo, vendo muitos filmes com os nossos filmes, né? Então a gente exibiu o filme lá na França, exibiu o filme na Alemanha, exibiu o filme na sei lá, África do Sul, lá ia rodando, ia vendo muita coisa legal e a gente falava: "Pô, mas Curitiba tem curso de cinema, tem muita um gente fazendo cinema, querendo fazer cinema, lá, lá e não tem um festival assim que é um central para a indústria, né? Para você ver o que está acontecendo no mundo." A gente terminou o décimo olhar de cinema de uma maneira diferente, que talvez em 2012, com certeza, a gente nunca imaginaria que estaríamos assim, né, fazendo uma, uma edição online, porque o festival ele sempre... É, presou e o grande diferencial é estar nas salas de cinema mesmo, é, né, ocupando as salas de cinema, levando outros tipos de filmes. Porém, a gente, né, no, no contexto que a gente estava, a gente achou que mantendo online, como a gente fez no ano passado, seria a melhor opção. Ao todo, a décima edição do Olhar de Cinema trouxe 77 filmes entre longas e curta-metragens, sendo 40 produções nacionais, e o fio condutor que une todos eles é a busca por outras formas de expressão por meio da linguagem cinematográfica. Isso é o grande diferencial, talvez, do olhar cinema, ou o que fez com que ele tomasse a proporção que chegou hoje, de ter essa importância e relevância, que é essa busca por filmes que fujam do... que, que, que ousem, que busquem uma, uma, uma, uma outra forma de se expressar através do cinema a linguagem cinematográfica seja utilizada de maneiras as mais diversas e da mais inventivas e criativas possíveis, é, fugindo de padrões que hoje dominam as salas de cinema, comerciais, a TV e tudo, né? sempre a gente vê aquela mesma forma de contar histórias é, muito parecidas um com o outro, um, muda o roteiro, mas a forma é muito parecida. Então, o que une tudo isso é que são propostas inventivas, diferentes olhares, diferentes formas de abordar é, diferentes temas, e, e isso, para nós, é sempre é o que começou, o que nos motivou em 2012 a criar o Olhar de Cinema, a começar, e é o que nos motiva até hoje a fazer cada edição do festival. A décima edição do Olhar de Cinema contou com sete sessões temáticas, sendo a Mostra-Foco, que traz obras em franca formação e maturação dedicado à assinatura do diretor palestino Kamal al-Jafari, onde o real e a figura de uma imagem são o espectro de suas inquietações sobre a questão palestina. Ele é muito interessante justamente porque ele não é... à primeira vista, você pode achar que não tem nada a ver, assim, em alguns filmes dele com a questão palestina. Mas depois, quando você começa a realmente prestar atenção nas, nos significados que ele vai criando ao longo dos seus filmes e, os, e ressignificando algumas cenas, algumas situações é aí você realmente começa a entender que aquilo lá é extremamente crítico, é extremamente necessário e que ele se apropria muitas vezes de, de um ambiente familiar e de personagens familiares da família dele para trazer essa questão palestina, que é super complexa, claro que ele não, não dá, assim, impossível dar conta de falar sobre tudo, mas que ele dá o olhar dele, isso que é para nós o mais importante, o mais instigante, é um olhar dele muito único, muito de dentro mesmo, porque a família dele mora lá, ele tem, ele, ele não está lá, mas ele nasceu lá, mora, mora lá, então, os filmes são feitos lá, se passam lá, então ele traz esse olhar muito único e muito dele e muito instigante cinematograficamente falando. Enquanto o retorno às salas de cinema ainda permanece com restrições, coube ao Olhar de Cinema propor um evento, que antes acontecia presencialmente, migrar para o universo online. E o Antônio compartilha com a gente o aprendizado e as perspectivas desse novo normal que já começa a tomar forma daqui para frente. Talvez a gente não acreditava tanto no, na, na possibilidade do online, mas surpreendeu positivamente. Por quê? Porque aí faz com que o, o, o festival ele seja ele já era conhecido no Brasil, mas ele que tenha participação de pessoas do Brasil inteiro, né? Que muitas vezes não tem oportunidade, não tem condições de Estar no Olhar de Cinema em junho de, de uma edição presencial, então, durante nove dias. Então, possibilitou que todos, todos, todos os estados brasileiros tivessem pessoas participando, comprando ingresso e assistindo aos filmes do festival. Assim como a gente vai ter um novo normal na sociedade, né, eu acho que o novo normal dos festivais vai ser o híbrido. Então, daqui um, um, dois, três, quatro, cinco anos, a gente vai estar falando híbrido, depois disso não vai ser mais citado. Porque vai ser o novo normal, os festivais vão ter é, exibições online e vão ter exibições presenciais em sala de cinema. Eu acredito muito nisso e eu, e eu já vejo essa tendência mundo afora e acredito que no Brasil não vai ser diferente. Um outro aspecto importante do festival foi a realização de vários seminários que promovem discussões importantes para o setor, que vão desde a preservação audiovisual a conversas com produtores e diretores. Ah, sem se esquecer também dos filmes e demais conteúdos do festival disponíveis com libras, audiodescrição e legenda para surdos e ensurdecidos. Esses temas que estão aí né, permeando o cinema, o audiovisual brasileiro Que são importantes, caros para serem conversados A gente tenta trazer para o seminário Para fazer uma contribuição A gente sabe que sempre né, um seminário é uma discussão Que às vezes a gente tira algumas conclusões Tira até algumas tarefas de, de casa ali para serem feitas então a pessoa pode ter acesso a esse conteúdo e esse conteúdo ele continua sendo útil para muita gente, então isso também é muito legal do online, né que no presencial a gente fazia o seminário e se a gente não gravasse e colocasse online se a gente tivesse aula presencial ele, aquelas pessoas participaram, 20, 30, 40 pessoas participaram, participaram depois é, acabava por ali, né então também essa questão do online é muito legal porque assim, é muito melhor fazer o seminário agora, porque a gente sabe que independente de quantas pessoas estão participando, é um conteúdo que foi gerado. Então, se alguém digitar no Google, no YouTube hoje, Reservação Audiovisual, ah, vai ter lá uma discussão em alto nível que a gente organizou para é, ajudar essas pessoas que querem esse assunto. Ah, pessoas de festivais online de cinema, vai ter uma conversa de alto nível para é, ajudar essas pessoas que estão em busca desse tipo de informação. Pesquisadores, curiosos, enfim, quem quer que seja. E vocês, o que acharam do nosso tour de hoje pelo festival Olhar de Cinema? Diz aqui pra gente nos comentários. O Estado de Arte vai ficando por aqui e até a próxima.